comandos Atenção, é altamente recomendado que você tenha terminado o jogo de comandos antes de aceitar esse desafio. E saudação internautas, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no brilhherando Jogos! Hoje é você quem vai jogar. Prepare-se para o desafio comandos hard mode. Sim, essa já é a nona missão. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Quem já jogou sabe que essa é uma das missões mais fáceis do jogo. Curiosamente, torná-la difícil não foi muito difícil. Lembrando que esse jogo dá suporte para multiplayer, então se você quiser pode chamar um amigo para jogar online para te ajudar, dá é para jogar online, agora o sapador começa com outro grupo, como todos sabem o condutor é o mais inútil quando se trata de agir em silêncio, por esta razão ele ganhou uma arma nova, é a tecla de atalho para besta é a tecla ó. E nessa caixa tem mais balas pro Franco Atirador. Para fazer o download, acesse nosso servidor do Discord. Link na descrição do vídeo. E cuidado com a alarme. Conto com a sua participação e até a próxima!